Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de análise multivariada. É, nós vamos falar, continuar falando sobre medida de dissimilaridade para dados quantitativos e hoje nós vamos falar sobre distância de Mahalanobis. Animados, então vamos começar. Antes de qualquer coisa, pessoal, é muito bom nós lembrarmos que nós temos uma playlist chamada Curso de Análise Multivariada e dentro dessa playlist há uma aula chamada aula 2.1, onde a gente falou de distância euclidiana. É muito importante vocês assistirem essa aula aqui para que vocês consigam entender essa aula de hoje. Então, veja bem, é, fazendo uma breve re revisão aqui, nessa aula de distância euclidiana, nós passamos um exemplo onde nós gostaríamos de estimar a distância entre cada uma dessas pessoas, entre João e Maria, João e Ricardo, João e Luísa, né? ou seja, todas as combinações possíveis, dois a dois. Nessa situação, para a gente conseguir desenvolver um raciocínio, nós falamos que nós, se nós quisermos saber a distância entre Maria e João, é muito fácil. Uma vez que nós sabemos qual é o peso da Maria, qual é o peso do João, qual é a altura da Maria, qual é a altura do João, nós conseguimos saber quais são os tamanhos do nosso cateto oposto adjacente para que assim a gente consiga estimar a nossa hipotenusa, né? que nada mais é do que a nossa distância entre a Maria e o João. E para isso a gente utiliza algo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, que é o Teorema de Pitágoras. Então, sabendo qual é essas nossas distâncias, né, chamando-se 21 de A e 0.11 de B, elevando os 2 a somando, coloca na raiz quadrada e a gente consegue achar essa distância. Então, quando nós falamos de distância euclidiana, nós falamos inicialmente o Teorema de Pitágoras e falamos que se nós tivéssemos uma terceira variável aqui, né, que no caso fosse uma variável qualquer, a única coisa que ia mudar é que nós teríamos um argumento a mais aqui dentro dessa raiz quadrada. De forma que a nossa distância euclidiana nada mais é do que uma é, generalização do teorema de Pitágoras em situação onde nós temos mais de duas variáveis respostas. Okay? É, nessa situação, nós pegamos então, essa formulazinha aqui e reescrevemos ela nessa forma. Okay? Onde nós conseguimos então, estimar a distância entre o João e Maria. Então, pessoal, para a gente entender essa aula de hoje de distância de Mahalanobis, é muito legal né? nós entendemos esse raciocínio aqui, ok? É, então, veja bem, nós conseguimos encontrar a distância entre o João e Maria pegando a diferença né? entre o peso desses dois, a altura desses dois, a idade desses dois, elevando tudo a quadrado e somando. É né? uma expansão aqui do Teorema de Pitágoras. É, nós conseguimos resolver esse mesmo problema por álgebra de matrizes. E para a gente resolver esse problema por álgebra de matrizes, né, é, nós podemos considerar um vetor que eu vou chamar aqui de V. E o que, é que seria esse vetor? Esse vetor nada mais é do que a diferença entre essas variáveis respostas. Por exemplo, para me avaliar a distância entre João e Maria... O meu vetor seria, né, teria como primeiro argumento, 71 menos 50, 1.8 menos 1.69, 15 menos 6. Né? Ou seja, esse, visão, né, esse vetor vai, ser, vai ter os valores 21, 0.11 e menos 1, que nada mais é do que aquilo que está aqui dentro dos parênteses. E o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a transposta desse vetor que multiplica esse mesmo vetor. Né? Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui dentro dessa raiz quadrada. Né? Quando a gente pega a transposta de um vetor e multiplica por ele mesmo, nós estamos fazendo 21 vezes 21, né? ou seja, 21 ao quadrado mais 0.11 vezes 0.11 mais menos, 0, menos 1 vezes menos 1. Né? É, então, há uma forma de nós fazemos a distância euclidiana da mesma forma que nós aprendemos né, na última aula, utilizando o álgebra de matrizes, fazendo com que a gente obtenha um vetor que nada mais é do que a diferença entre os valores né, que nós estamos considerando aqui da variável resposta. É, Para a gente falar agora de distância de Amaralanovis, conseguindo entender né, a distância euclidiana é, nessa forma de álgebra de matriz, vai ficar muito tranquilo. Né? É, inicialmente, pessoal, vamos voltar aqui nesse slide, onde nós vamos falar do problema da distância de Euclidiana. Um dos principais problemas da distância Euclidiana é que, quando nós vamos estimar essa distância aqui da nossa hipotenusa, nós estamos considerando um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus existente entre a nossa altura e o nosso peso. Isso é a mesma coisa de nós afirmarmos que não há uma correlação, né? que não há uma covariância entre a altura e o peso. É, então, isso não é muito bem verdade. Quando a gente está trabalhando com dados biológicos, geralmente a gente tem uma associação entre as características, né? a gente tem correlação entre as nossas características. Isso faz com que a nossa distância de euclidiana ela não funcione muito bem porque esses ângulos aqui que a gente vai ter entre as nossas variáveis respostas será diferente de 90 graus, né? uma vez que há covariância. Nesse sentido, pessoal, é muito interessante, quando a gente está trabalhando com dados né, biológicos, a gente utilizar uma distância que a gente chama de distância de Mahalanobis. E essa distância de Mahalanobis, que é o que a gente vai aprender aqui hoje, né, a gente consegue utilizar ela em situações onde nós temos uma pesquisa que pode ser analisada considerando determinado delineamento experimental. Né? Uma vez que, nessa situação, a gente consegue estimar algo que a gente chama de matriz de varianças e covarianças residuais. Por meio dessa matriz de varianças e covarianças residual, nós conseguimos, então, eliminar esse problema que nós temos aqui né? é... das possíveis correlações entre as nossas... Características estudadas. É, então vamos voltar aqui um pouquinho mais à frente. É, falando aqui sobre a distância de Mahalanobis, né, nós temos aqui a nossa distância euclidiana, que a gente já viu estimado aqui na forma de matriz é, anteriormente. E o que é que muda para a distância de Mahalanobis? A única coisa que muda é o seguinte: a distância de Mahalanobis, a gente sempre representa ela pelo Δ, né, porque ela não é a raiz quadrada tal como a distância euclidiana. Então, pegando essa raiz quadrada e passando ela para o lado de cá do igual, ela passa para cá, sendo 2. Né? Então, a distância de lá é sempre o d ao quadrado. Né? A gente não precisa tirar essa raiz quadrada. E o que, é que mais que muda? Né? Nós temos aqui esse v. O v continua sendo a mesma coisa que a gente aprendeu anteriormente. A única coisa que vai mudar é que nós vamos ter aqui no meio esse r elevado a menos 1. Esse R nada mais é do que a nossa matriz de variância por variância residual que a gente consegue obter né, a partir de dados experimentais. Okay? É, nós vamos fazer um exemplo lá no R, vai ficar bem mais fácil para a gente entender onde nós vamos utilizar esse conjunto de dados, que é um experimento que provém né, de uma situação onde nós temos oito tratamentos, quatro blocos e quatro variáveis respostas. Um experimento conduzido em DBC. Esse conjunto de dados vocês conseguem abaixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Se vocês não precisarem ficar aí tabulando. É, mas vamos lá. Nós temos aqui, então, né, a partir daquela nossa matriz, a gente consegue obter a média de cada um dos nossos oito tratamentos, ok? Então, nós vamos imaginar que x1 poderia ser, por exemplo, a altura, x2, o peso, x3, né? a altura de ânus do caule, x4, número de frutos. Né? Então, esses x1, x2, x3, x4, nada mais são do que variáveis respostas aqui nesse nosso exemplo o tratamento 8 seria aquilo que a gente quer estudar, né? Pode ser o efeito de uma adubação, o efeito de uma diferentes rações, né? O efeito aí de diferentes populações, isso daí depende do que cada um de vocês né, estão trabalhando. Isso aqui é um exemplo genérico. É, mas veja só, nós conseguimos, então, chegar nesse Vzão é, trabalhando com essas metas de tratamento, onde nós conseguimos, então, né obter esse Vzão como sendo um vetor. Dentro desse vetor, nosso primeiro argumento será né, 41.9 menos 41.3, nosso segundo argumento 20.3 menos 19.75 e assim por diante. Daqui a pouquinho vai ficar bem mais claro. E a nossa matriz de covarianças residuais, a gente precisa né, obter essas varianças e covarianças residuais por meio de algumas metodologias. Né? A gente pode fazer utilizar uma Fazer, por exemplo, a análise de variância multivariada, né? a MANOVA. E a partir da MANOVA a gente obter aqui essas matrizes de variância com variança individuais. Há outras formas também, mas essa é uma das formas que do ponto de vista prático é mais fácil. Então basta nós pegarmos esse vetor que nós estamos criando aqui, ok? É fazer a transposta dele que multiplica o inverso dessa matriz de variância por variância residual multiplicado novamente por essa nossa matriz de desvios. E fazendo isso nós vamos ter então uma distância que vai considerar essas possíveis variâncias e covariâncias que a gente tem entre as nossas características e vai fazer com que isso nos leve a uma medida de dissimilaridade Equivocada. Ok? E outra vantagem também dessa distância de Mahalanobis é que, além de controlar essas diferentes correlações aí que a gente pode ter entre as nossas características, ela também faz automaticamente a padronização do nosso conjunto de dados. Né? Ou seja, quando a gente utiliza a distância de Mahalanobis, aquele problema lá de diferentes escalas ela deixa de existir. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente consegue fazer isso lá no R. Vai ficar bem mais claro. Então pessoal, é, tem esse arquivo chamado dados.txt Que contém os dados aqui do nosso exemplo Vocês conseguem baixar ele na descrição do vídeo E para iniciar nossa análise do R Eu já vou vir aqui nessa barra de endereço Vou copiar essa barra de endereço Vou vir aqui dentro do R Então nós vamos começar né? É, vou vir aqui dentro do meu RStudio e vou começar apagando a memória do R. remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, depois nós vamos indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, ctrl v, ctrl enter, sem esquecer né, de mudar as barras de direção, a gente investe todas as nossas barras de direção, ok, vou dar aqui um ctrl enter, é, então, quando a gente faz isso, nós conseguimos indicar aqui né, qual que é a nossa parte de trabalho, e para a gente abrir essa parte desse arquivo, escrever o id igual a ler.tabela abre aspas, aperta o tab, e a gente quer abrir esse arquivo chamado dados .txt. Coloca uma vírgula cabeçalho igual a verdadeiro, CTRL, ENTER, nós conseguimos abrir aqui dentro do R nosso conjunto de dados. Utilizando esse conjunto de dados, a gente não pode esquecer, né, de dizer que esses nossos tratamentos eles são um fator, então igual a as ponto abre parênteses fator, então já está falando que a gente tem tratamentos que são qualitativos e, da mesma forma os nossos blocos, né, desse blocos, eles também, né, embora esteja lá um, dois, três e quatro, eles são qualitativos, então as.factor bloco. isso é muito importante para a gente conseguir fazer a nossa análise de variância multivariada, né? Ou seja, a nossa manova. É, para a gente fazer a nossa manova, então, nós vamos utilizar a função aov, né? Aov abre parênteses. Nós vamos colocar o nome das nossas variáveis respostas, né? Então, eu vou colocar aqui a C -bind de é, x1 vírgula x2, vírgula x3, vírgula x4. Então, essas daqui são as nossas variáveis respostas, né? E isso daqui, vou colocar um til, vou colocar trate mais bloco. Então, a gente está dizendo quais são as nossas fontes de variação na nossa análise de variância multivariada. Né? No caso do DBC, a gente vai ter como fonte de variação tratamento e bloco. Se fosse um DIC, seria apenas tratamento, né? Que a gente não tem a fonte de variação bloco no DIC. Se fosse DQL, teria tratamento, linha e coluna, né? Se fosse fatorial, fator A, B, A vezes B, bloco, né? E por aí vai. É, mas então, para a gente fazer aqui a nossa manobra, né? Eu vou dizer aqui, então, que então o nosso conjunto de dados está dentro desse nosso objeto chamado D, Se a gente dá o um Ctrl Enter, já apareceu aqui alguma coisa, né? Para a gente salvar, a gente ver o que, que a gente tem aqui dentro desse objeto, eu vou vir aqui e vou escrever, né? vou colocar ele dentro de objeto qualquer, vou chamar aqui de M, e vamos fazer aqui ó, a nova de M. Então, se eu dar um CTRL ENTER aqui, a gente já tem a na nova, a na de variância multivariada, onde a gente consegue ver, aqui pelo teste PILAI, que há diferença significativa entre os nossos tratamentos do ponto de vista multivariado. Bem mais para frente, nós vamos falar o que, que é uma manova, como que a gente interpreta, os diferentes testes de hipótese que a gente pode utilizar numa manova. É, mas nós não vamos entrar em detalhe aqui nessa aula, né, porque o nosso objetivo aqui é só utilizar essa manova para a gente conseguir obter aquela matriz de variância e covariância residual a partir dela. Então, se nós viermos aqui né, e colocar M, cifrão, Resíduos, nós vamos ter os nossos resíduos. E o que, que a gente quer? A gente quer ter né, a nossa variância e covariância desses resíduos. Então, a gente pode vir aqui e utilizar uma função chamada cross-prod. Né? Então, vou colocar aqui. Cross-prod. Quando eu dou Ctrl Enter, isso daqui vai nos retornar nossa soma de quadrados e produtos do resíduo. Né? Então, se der aqui um ctrl, enter, a gente tem aqui, ó, nossa soma de quadrados e produtos. Se eu quero fazer uma soma de quadrados virar um quadrado médio, ou seja, virar uma variância, basta a gente pegar isso e dividir pelo nosso número de graus de liberdade. Então, vou chamar isso aqui, ó, de CRE, né, matriz de variância com variância residual. Lembrando aqui, né, os exemplos lá do James, que eles chamam isso de CRE, né, é, e vamos pegar, então, a nossa soma de quadrados e produtos e vamos dividir pelo nosso número de graus de liberdade. Então, soma de quadrados e produtos dividido por... Nosso número de graus de liberdade é igual né, a do 21, mas a gente consegue obter ele fazendo isso. Ó, M, cifrão... É... Grau de liberdade do resíduo, DF resíduo. Se eu um CTRL ENTER só nesse pedacinho aqui, para a gente verificar se realmente vai dar valor 21. Aí, ó, 21. Dando um CTRL ENTER, a gente obtém aqui a nossa matriz de variâncias e covariâncias residual. Vou selecionar aqui só o CRE, vou dar um Ctrl ENTER para a gente ver. Então o que, é que a gente tem aqui na diagonal principal? a gente tem o um quadrado médio do resíduo. Se a gente fazer a análise de variância individual para cada uma das nossas características, esse daqui é o quadrado médio do resíduo da nossa variável 1, da variável 2, da variável 3, da variável 4. E fora dessa diagonal principal, nós temos aqui né, as nossas covarianças residuais. É, o próximo passo, como a gente viu lá no nosso slide, é obter essa matriz de médias, né, pra gente conseguir obter esse Vzão que seria essa diferença entre as nossas médias né, então obter essa matriz de médias inicialmente Para isso, nós podemos utilizar a função aggregate, né, então tem aqui ó, aggregate dentro dessa função aqui, eu vou colocar meu desão. nós temos aqui, ó 1, 2, 3. A nossa terceira coluna até a sexta coluna, que a gente quer obter essa média, nós queremos fazer isso né? em função dos nossos tratamentos. Então a gente coloca ó, list, decifrão, trate, porque a gente quer obter a média de cada um dos nossos tratamentos. Vou colocar aqui média. Se eu dar um CTRL ENTER, a gente consegue ver as médias de cada um dos nossos tratamentos tratamentos, né? Então, ele vem aqui e fez né, a média de todas as parcelas que recebeu tratamento 1, de todas as parcelas que recebeu o tratamento 2. Né? Então, a gente tem que a média. Vou chamar isso daqui de med. Só, pessoal, que essa média aqui, como vocês podem ver, está do tipo data frame. Para facilitar, vamos transformar ela em uma matriz. Então, vou colocar aqui, med 2 igual as ponto matrix de... MAD, se der um CTRL ENTER, vocês podem ver que a gente conseguiu criar agora uma matriz chamada MED 2. E a partir dessa nossa matriz chamada MED 2, nós vamos calcular então inicialmente esse Vzão, né? Para a gente calcular a V, a gente falou que é uma, é, são as médias de um tratamento menos a média do outro tratamento. Então, vou colocar aqui V igual a é, med 2. Então, vou fazer a distância do nosso primeiro tratamento, que está na linha 1, menos a média do nosso segundo tratamento, que está na nossa linha 2, né? Vou dar aqui um CTRL, ENTER. É, Deu um errinho aqui, esse M tem que estar tá com a letra maiúscula, né? escrever escrevi em cima com a letra maiúscula, Eu vou substituir aqui, CTRL, ENTER, beleza. Nós criamos, então, o nosso V, né? que nada mais é do que o desvio das médias do nosso tratamento 1 menos nosso tratamento 2. Nós chegamos aqui nesse valor. Vamos agora né, é, fazer isso daqui. Ó, transposta de vezão, que multiplica o inverso da nossa matriz de variância com variância residual vezes o R, a R de novo. Então, isso daqui vai nos dar é, transposta de vezão que multiplica, aqui no R, né, a multiplicação de matriz é porcentagem, asterisco porcentagem, que multiplica o inverso, que a gente consegue obter aqui pela função solve, do nossa matriz de variâncias e covarianças residuais, que multiplica o nosso pesão. Vou dar aqui um CTRL ENTER. Nós temos aqui, então, a nossa distância de Mahalanobis entre o nosso tratamento 1 e o nosso tratamento 2. E agora a gente precisa chamar isso para todas as nossas combinações possíveis, né? Que vai ser 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, depois 2 com 1, 2 com 2, por aí vai. É, existe um pacote que a gente consegue fazer isso de forma muito fácil, né? Existem vários pacotes que fazem isso. Vamos verificar aqui um pacote do, é, chamado biotools. Né? Para quem não tem esse pacote Basta vir aqui ao um install pacotes Abre aspas Chama biotools é, E só de dar um ctrl enter Vocês conseguirão fazer essa instalação Desse pacote no computador de vocês Esse pacote aqui Ele é de uma pessoa né, Chamada Anderson Rodrigo da Silva né? Esse Anderson Rodrigo A gente até fez uma é, falando sobre um dos livros dele, fizemos uma resenha de um dos livros dele, depois vocês procuram aí no canal. Mas então vamos lá. Nós vamos ativar o pacote, né? após instalar, a gente ativa o pacote chamado biotools Vou dar um CTRL ENTER. E dentro aqui desse pacote, nós conseguimos achar a função que faz essa distância de Mahalanobis. Vou colocar aqui interrogação o nome do pacote. Vou vir aqui ó, no finalzinho, index e a distância de Mahalanobis, vamos procurar aqui, então a gente tem essa função aqui d2.dist, né? Ela calcula para a gente essa distância de Mahalanobis, então d2.dist abre parênteses, primeiro a gente precisa colocar os nossos dados que nada mais é do que a nossa matriz de média, que a gente chamou aqui de MED 2, vírgula. vamos colocar aqui nossa covariância, que é nosso CRE. Dando Ctrl Enter, ele já calculou aqui para a gente todas as nossas distâncias 2A2 2 entre os nossos tratamentos. Né? Então a gente tem aqui as nossas distâncias. É, e a partir dessas né, como vocês podem ver, entre o nosso 1 e o 2 deu o mesmo valor que a gente achou aqui, né, expandindo o raciocínio a gente consegue achar para todo mundo. É, continuando aqui, né, por meio dessa matriz de similaridade a gente consegue fazer muitas coisas, né, como por exemplo um endograma. É... O dendrograma a gente vai falar sobre ele depois, né? A gente vai aprender sobre como, o que que é um dendrograma, como que a gente interpreta, o que é que muda, né? Em função das diferentes metodologias. Mas só para a gente, ir, né? a nossa aula um pouquinho mais interessante, né? Já teríamos aqui o dendrograma para esse nosso experimento, considerando a nossa distância de Mahalanobis. É, então, pessoal, essa é uma das formas de obter essa distância de Mahalanobis. Essa, essa matriz de variância-covariância residual, a gente está obtendo a inversa dela para essa função solve. Tem a função ginv também, que é a inversa generalizada, né? É, que é legal em algumas situações para ser utilizadas, né? É, o que acontece é que muitas vezes a gente tem um problema de multicolinearidade na nossa matriz. E quando a gente tem esse problema, a gente não consegue obter um inverso utilizando essa função solve. Uma possibilidade é né, a gente fazer o que a gente chama de condensação pivotal, onde a gente vai obter, né, a partir lá dos nossos alto valores, alto vetores, né, scores associados aos nossos tratamentos, e a gente poderia né, fazer, utilizar... É, esses scores para a gente obter uma nossa distância. Né? Numa situação como essa, se a gente tiver múltipla a gente não teria problema né? no nosso conjunto de dados. Mas de forma né? bastante geral, a gente consegue estimar a nossa distância de Mahalanobis por meio dessa função do Biotous de forma bem tranquila, né? de forma bem fácil. Ok, pessoal? É, então a gente aprendeu algo muito legal hoje, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre é, medidas né, de dissimilaridade para dados qualitativos. Aí a gente vai falar sobre distâncias né, é, de índices de coincidência, índices de discordância, vamos falar sobre índice de acarte, né? e vamos mostrar aqui algumas outras possibilidades de índices também para dados qualitativos. Beleza? Então é isso, pessoal. É, se inscreva aí no canal quem ainda não se inscreveu. Sempre você está postando muita coisa bacana. E até a próxima aula.